Shalom, shalom, estamos aqui para mais um dia, mais uma gravação, mais uma aula, mais um momento de compartilharmos teologia pura, teologia que edifica, que agracia, é que transmite conhecimento, que amplia a sua cosmovisão. Nós hoje, antes de entrarmos na aula, queremos falar sobre dois assuntos. O primeiro é divulgar esses dois livros aqui, esses dois livros aqui, ó, que são de minha autoria, tá? Este foi lançado este ano, excelente best-seller, excelente livro, A Escatologia Pentecostal. Eu trabalho aqui sobre o dispensacionalismo, como surgiu né, essa, o, essa abordagem e o pensamento do dispensacionalismo que originou a, a, a interpretação hermenêutica e as abordagens escatológicas dentro do ambiente pentecostal e também trabalho sobre as correntes é, utilizadas por nós, pentecostais, como o pré-tribulacionismo, pré-milenismo, tanto o dispensacionalista como também o histórico. Um excelente livro, um livro para levar você a uma abordagem escatológica ainda mais é, pertinente e mais profunda, ok? Esse livro você pode adquirir, foi publicado pela editora Reflexão e está por R$ 80,00. Entra aí, comenta é, ou pode até pedir pelo meu WhatsApp, anota aí meu WhatsApp, 62-981-09-1777. O outro livro é esse aqui, ó Hermenêutica Pentecostal, aqui eu trabalho sobre o movimento pentecostal, a forma como o movimento pentecostal surgiu, não é? A sua história, depois seus fundamentos teológicos, também vou entrar na metodologia hermenêutica aplicada pelo movimento pentecostal nas suas abordagens, na epistemologia ou como que o, o pentecostal reflete sobre as diversas é, circunstâncias e situações a, como é que é construído o pensamento pentecostal, então esse livro é um livro excelente para o pentecostalismo e você também adquire comigo e pode entrar em contato aí pelo meu WhatsApp, ah, ele foi publicado pela editora Aviva. E você pode entrar em contato no WhatsApp para poder adquirir o livro. O WhatsApp que eu já até citei é 62-981-09-1777. Muito bem. O outro é sobre o curso Hemenêutica Avançada, um curso que está aí o banner, que é justamente para proporcionar a você uma visão hemenêutica ainda muito mais ampla, muito mais profunda. Vamos trabalhar uma hermenêutica filosófica, depois uma hermenêutica filosófica aplicada ao direito e depois uma hermenêutica teológica e sacra. Algo extraordinário, um curso que vale a pena. As pessoas que estão fazendo estão é, chegando a um patamar de conhecimento hermenêutico extraordinário. Entre em contato conosco. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre apenas um evangelho, tá? Dentro de uma proposta temática da pureza e a preservação do único evangelho. Okay? Temos visto hoje surgir vários é, evangelhos, não é? Mas nós temos que preservar é o verdadeiro evangelho. O evangelho oriundo da ação e intervenção do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, nas últimas décadas, até, vamos dizer assim, até mesmo o pluralismo, né? Ele tem se tornado um tema comum. Um tema é, dos mais comuns em grande parte da cristandade. E em uma época de pós-modernismo, nós vemos que onde a verdade é relativa, né? Ela é baseada em cultura, em grupos, em circunstâncias. A exclusividade do evangelho ela não é um conceito popular. Tá? Não devemos acreditar em nenhuma verdade objetiva. E todas as opiniões devem ser respeitadas. Mas as crenças teológicas da Bíblia não são apenas porcentagens é, peguei, entre as milhões de opiniões mas alguns dos líderes religiosos atualmente, atuais né, mais conhecidos eles abandonam suas crenças muitas das vezes em Jesus Cristo como o único caminho então o apóstolo Paulo ele ensina ardentemente sobre a preservação da pureza do evangelho em todas as suas epístolas, sendo Gálatas, capítulo 1, um dos mais é, nítidos e óbvios, ele confronta apaixonadamente e veementemente aqueles que pervertem o seu evangelho, de qualquer maneira. Ele deixa o leitor com uma compreensão clara da importância de preservar o evangelho que ele primeiro ensinou os gálatas. O apóstolo não deixa espaço para quaisquer implicações de quaisquer abordagens e alternativas para a salvação da alma. A única mensagem salvadora é encontrada no evangelho de Jesus Cristo. Nesses últimos 100 anos, não é, houve um novo tipo de ataque à pureza da mensagem de salvação, encontrada na Bíblia por meio de perspectivas pós-modernas sobre a verdade e o movimento encomênico. O pós-modernismo, ele vê a verdade como subjetivamente determinada pelos indivíduos, não existe uma verdade objetiva e autoritária que seja aplicável a toda a humanidade. O pós-modernismo claramente afetou muitos líderes das principais religiões cristãs. Muitos diminuíram o tom de suas mensagens para não serem conflituosos e inclusivos. Eles se esquivaram de manter a Bíblia como o único farol puro da verdade e de todas as outras religiões como falsas. Alguns líderes cristãos da atualidade é, chegaram a negar que Cristo é o único caminho para Deus. Além disso, outros estão afirmando que alguns são salvos com base em seu próprio conhecimento de Deus, independente de lerem e obedecerem ao Evangelho. Em conjunto com o crescimento do pós-modernismo, o movimento ecumênico ele teve seu início na década de, 1830, de 1930, aproximadamente, no século XIX, né? início do século XIX, terceira década com a resposta de muitas igrejas cristãs protestantes, inclusive na Europa, América do Norte e na comunidade britânica, com uma guerra e o caos que se seguiam levar e levaram alguns líderes cristãos a formar uma nova ordem global baseada no amor, e na paz e na justiça. O Conselho Mundial das Igrejas, ele foi formado em 1938, em Genebra, tá? e hoje muitos membros do CMI incluem líderes de muitas das principais igrejas protestantes e católicas. Nós vamos ver que, é, por exemplo... Embora a unidade e a tolerância, ela tenha se tornado o foco de muitas das principais igrejas cristãs do mundo, isso vai ocorrer e isso ocorre à custa do enfraquecimento das verdades teológicas que são vitais para a identidade dos distintivos cristãos. Em 1970, o, o estudioso cristão e os proponentes ecumênicos, né, e eu até vou citar aqui um, um dos mais destacados em 1970 como um dos grandes estudiosos e teólogos cristãos o inglês e anglicano, John Stott, ele vai falar sobre o movimento ecumênico, dizendo que seria uma uma tragédia se nosso desejo de sua derrubada, a única arma eficaz em nosso arsenal canse de nossas mãos, ou seja, o Evangelho. Então os comentários de Stott refletem uma preocupação dentro do movimento protestante, já nessa época, de que sua adoção do movimento ecumênico seria o fim das suas crenças centrais e da sua própria existência tá? então se nós formos olhar é, o próprio, vamos assim é, o outro teólogo respeitado que é o o Wesley Haryasha, que ele vai falar que é, vai descrever, inclusive, falar que o entusiasmo pela inclusão das pessoas de outras religiões não cristãs na Conferência Missionária Mundial, também, isso ocorrendo em 1938, causou uma distorção da palavra de Deus viva e fiel. Na conferência foi determinado uma discussão cristã das fés vivas, que deve ser informada por encontros reais com pessoas de outras tradições de fé. E esses encontros com as pessoas de outras religiões levaram aos movimentos, principalmente o movimento ecumênico a não mais definir os outros como não cristãos, mas como pessoas que vivem por outras convicções de fé, desde evento e diante, é que vai haver um impulso para o encontro interreligioso que vai além dos círculos cristãos. Em 1986, o Robert Hansen, um líder ecumênico e da fé de Cantuária, vai participar de um encontro multirreligioso que vai consistir em uma convergência internacional, sincrética, de 150 líderes religiosos, de todo o mundo em Assis, Itália. O próprio Papa é? Nesse momento, como secretário-geral desse movimento das igrejas, que isso vai ocorrer é, no ano de 1986, o, o denominado CMI, tá? Entre que, e, que até muitos líderes batistas, metodistas participaram desse encontro, participaram de uma reunião com sacerdotes, xinduístas, budistas, curandeiros norte-americanos e outros chames, ou xamãs, melhor dizendo, xamãs étnicos. E esses líderes cristãos se unirem em unidade, orando pela paz do mundo, ao lado de outros líderes religiosos que praticavam a idolatria, a feitiçaria e o panteísmo. Então, uma consequência desse movimento ecumênico é visível, é notória e nós temos que ver que é preciso resgatar as perspectivas, os conceitos, os fundamentos, as doutrinas, os pilares, a teologia bíblica da verdade. Os ensinamentos anti-Deus que tem surgido aí nessas escolas e, e algumas faculdades que querem distorcer o que está defendido na, na Bíblia, é uma notariedade hoje. Mas a perspectiva do apóstolo Paulo sobre a verdade é muito evidente em que todas as suas epístolas e ensinamentos e o gesto, é, é, são, defend, são promovidos e defendidos os fundamentos centrais da fé cristã então as igrejas da galáxia né, elas foram fundadas durante a primeira viagem missionária de Paulo em cidades como Icônio, Listra, Derbe e o apóstolo Paulo se referia e se referiu né, a essas igrejas em sua epístola aos Gálatas, na primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo até pregou nas cidades e reestabeleceu igrejas que eram predominantemente compostas por gentios e gentios até não-judeus. Sendo um judeu, Paulo não ensinou esse novo cristianismo e obedeceu a lei mosaica. Com a, com a circuncisão e as leis dietéticas judaicas do Antigo Testamento. Aparentemente, ele deixou as igrejas como líderes no comando e durante a sua ausência em Atos 14 23, como nós vemos, havia cristãos judeus, os judaizantes, que começaram a, tes, a tentar influenciar esses novos cristãos a aderirem à lei mosaica, à lei do Antigo Testamento. Tá? Mas isso se tornou uma ocorrência tão comum que encontraram, ou que nós vamos ver ali, o próprio apóstolo Paulo confrontando o ensinamento desses semelhantes a outras igrejas por meio do, de de epístolas e cartas endereçadas às igrejas então o apóstolo Paulo não deixa espaço e não deixou nunca espaço para uma confusão sobre a sua crença na pureza do verdadeiro evangelho do evangelho de Jesus Cristo da preservação desse evangelho e ele se dirige aos gatas que foram influenciados por aqueles judaizantes dizendo maravilho-me de que tão cedo vos tenhais afastado daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Qualquer acréscimo evangelho, seja pequeno ou grande, é um ataque direto à mensagem da salvação. Qualquer coisa diferente dos evangelhos que ele pregou não é outro evangelho, é uma mensagem falsa ele dá a entender, o apóstolo Paulo, nesta sua declaração e exortação, que o evangelho que os judaizantes estão pregando é semelhante, mas desde que foi, é, é, que foi acrescentado, não é mais o mesmo evangelho. Por quê? Porque o é um evangelho distorcido. Então, Paulo esclarece a diferença Dizendo o que não é outro, mas há alguns que vos incomodam e querem perverter Ele coloca a perversão, uma desconstrução do verdadeiro evangelho, do evangelho de Cristo. Então a palavra pervertido, nesse caso em Gálatas, nessa menção de Paulo, significa mudar qualquer tipo de corrupção desconstrução da, do sentido máter do evangelho tá? os antes eram cristãos praticantes que mantinham a crença em Jesus como messias mas acreditavam no ensino de Jesus e queriam inserir a lei mosaica como prioridade e aí Paulo vai se referir a eles mesmos, os anos como irmãos falsos ou falsos irmãos. Tá? O apóstolo então vê o um evangelho em que a sua declaração após o pronunciamento da maldição, ela persuade os homens a Deus, ou procura agradar aos homens, pois se ainda agradasse aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Ele vai contrastar com o desejo do movimento ecumênico de paz e unidade entre todas as fés cristãs, cristãs né? independente da sua mensagem doutrinária. Sem dúvida, nessa sociedade pluralista, ele acusa o apóstolo Paulo de ser divisivo e crítico, o que é exatamente o oposto do que é o movimento ecumênico a mensagem do evangelho ela é consistente ela é uniforme nos livros do novo testamento e, e entre os seus autores ela se torna uma evidência não apenas no evangelho de João mas também nos escritos lucanos atos dos apóstolos e o próprio evangelho de Lucas né? em algumas das epístolas paulinas nós vamos ver lá destacado o evangelho como assim, o evangelho é quem prego tá? o evangelho autêntico Paulo cita assim então é, nós vamos ver que os três elementos do evangelho pregado por Paulo são Cristo morreu tá? foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia. Então as igrejas entenderam claramente o que é o Evangelho. Ah? E como aplicar a mensagem à sua vida. E Paulo identifica os três elementos como as três aplicações dentro da sua epístola a soterológica a Epístola aos Romanos. Dizendo até lá em Romanos capítulo 6, versículos 2 a 4, o seguinte, como nós que estamos mortos para o pecado, vivemos mais pa, não vivemos mais para ele, não sabeis que tanto de nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, por isso fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pois se fosse plantado, ou se fôssemos plantados juntos à semelhança de Sua morte, também semeremos ou seremos a semelhança de sua ressurreição. Então, evidentemente, Paulo associa a morte de Cristo com o crente. Ele vai dizer, está morto para o pecado ou arrependimento. Tá? Depois ele vai falar, o sepultamento de Cristo com o crente, sendo sepultado com ele no batismo. E o terceiro ele vai falar a ressurreição de Cristo como crente sendo cheio do Espírito enquanto ele ainda anda em novidade de vida. Então esse ensino ele é exemplificado ainda na primeira epístola de João onde ele responde a certos membros que Deixaram a fé e negaram a humanidade de Jesus. Ele os lembra da mensagem do Evangelho que é encontrada nos três elementos do Evangelho: sangue, que é a morte, a água, que é sepultamento, e o Espírito, que é ressurreição. O apóstolo vai declarar, então, que este é aquele que veio por água e sangue: Jesus Cristo não somente por água, mas por água e sangue. Aparentemente, esses, sucessos, esses, esses é, secessio, é, secessionistas, né? eles acreditavam no elemento água do batismo, mas negavam a própria humanidade, o sangue de Jesus. E com isso, é que era uma parte muito básica da mensagem do evangelho. A água dos, é, e o sangue estão unidos agora no mesmo sentido em que o arrependimento e o batismo produzem a remissão dos pecados. Então o sangue sempre esteve associado à morte e ao sacrifício. E João vai afirmar no livro do Apocalipse que Jesus nos lavou dos nossos pecados no seu o próprio sangue. Aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, ele também vai esclarecer que essa mensagem, afirmando que somos aspergidos com seu sangue e lavados com água pura, então essa aspersão vai se referir justamente ao seu sangue e à água ao sepultamento, como sepultado com ele no batismo, está lá em Romanos 6, versículo 2. Assim, não só a água, é uma parte essencial da mensagem do evangelho. Mas o sangue é uma parte vital do plano da salvação. E João não para na água. Ele inclui o espírito como componente necessário da mensagem. Desculpe, da mensagem. E vai dizer, e três são os que testificam na terra. O espírito, a água e o sangue. E esses três concordam. E esses três são um. Então é só esses três elementos do Espírito encontrados, inclusive em 1 João 5, como o batismo do Espírito e a água com o batismo em nome de Jesus. E ele pede a, a, a Tito, depois mais tarde Paulo, né, para pedir a Tito, que lembre os membros da igreja da mensagem da salvação, a lavagem da regeneração, e a renovação do Espírito Santo. Então Paulo enfatiza, João enfatiza, o escritor das cartas aos Hebreus enfatiza, Lucas enfatiza. Então a mensagem do evangelho que os apóstolos pregavam ela era pregada não diferentemente do que os outros não diferentemente do que estava proposto e o que era a integralidade e a centralidade do evangelho dentro do fundamento basilar que é a fé cristã. Então ele vai explicar que embora, Paulo vai explicar que embora não tenha recebido a mensagem do evangelho dos apóstolos, porque ele se considerava um apóstolo abortivo, ele a recebeu por uma relação direta de Jesus Cristo em algum lugar da Arábia. Paulo argumenta que a ideia de que ele não recebeu dos anciãos de Jerusalém, mas diretamente Deus, prova que há apenas uma mensagem do Evangelho. O Evangelho pregado por Paulo se encaixa em perfeito alinhamento com o apóstolo é, Pedro também, pregando é, no aniversário da igreja, no dia de Pentecostes, né? associar, ali no nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, ele vai associar a morte e sepultamento e ressurreição diretamente com a única mensagem evangélica da salvação. Ah, ele vai dizer lá em, em Atos, na mensagem dele, em Atos 2, versículos 29 e 31, e o 38, o seguinte, Irmãos, deixe-me falar-vos livremente do patriarca Davi, que ele está morto e sepultado, e seu sepulcro está conosco até o dia de hoje. Ele, vendo isto, antes falou da ressurreição de Cristo, de que sua alma, não deixado no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Então Pedro lhes disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a ressurreição e remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Felipe, o diácono, que tinha um dom de evangelista, ele pregou em Samaria dizendo, as coisas concernentes ao reino de Deus, né? e o nome de Jesus Cristo. Ele falava isso aos samaritanos. Então, os samaritanos e o povo respondeu e foi batizado em nome de Jesus. Compreendendo que lhes faltava mais um passo do evangelho, além do arrependimento e do batismo, ele ainda manda chamar a Pedro, e João, para que é, viessem a estar com, com aqueles irmãos, né? para que vissem e visualizassem a ação e intervenção de Deus na vida daqueles irmãos e até eles estando, eles estando sendo batizados também com o Espírito Santo. Paulo vai advertir os santos de Corinto a estarem atentos àqueles que pregam um Jesus diferente um outro espírito um outro evangelho e comparar isso com a forma como Satanás enganou Eva no jardim dizendo que mesmo que um anjo um outro anjo desça pregando o um evangelho que não seja este evangelho que nós pregamos que seja considerado anátema, não é? Então a mensagem da salvação, ela sempre foi atacada desde lá do nascimento da igreja. O apóstolo Paulo muitas vezes teve que instruir e corrigir e lembrar as pessoas da única e verdadeira mensagem do evangelho. O quarto capítulo, Epístola aos Efésios, está é, tão cheio desta declaração, desta palavra, que ele vai dizer assim, ó, um como um forte lembrete do que há apenas uma mensagem da igreja e qualquer revogação dela deve ser tratada como falsa doutrina. Então ele admoesta a igreja a manter a unidade do vínculo da paz, mantendo a crença em um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E ele ainda vai afirmar que esta mensagem deve ser preservada pelo ministério quíntuplo em seus ensinamentos para evitar que aqueles que sejam levados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens e pela astúcia e pelo qual amam as ciladas para enganar. Obviamente, a santidade e a pureza da mensagem do evangelho era o tema e sempre foi o tema de ênfase e de um sentido máter dos escritos neotestamentários. Ênfase dos escritos neotestamentários. Ênfase do cânon do Novo Testamento. Então a mensagem do evangelho do Novo Testamento ela é exclusiva e inclusiva também. Nesta era pluralista que nós estamos vivendo, em que vivemos onde a unidade e a tolerância são super é, relatizadas e reenfatizadas, reenfatizadas, com risco até de perder o propósito da identidade, o simples fato dessa questão é que a mensagem do Evangelho é e se torna, sempre será ser tornada, inclusiva e exclusiva o apóstolo João afirma que a salvação é para quem quiser e que Jesus morreu uma vez por todas pela humanidade como escreve Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 8 depois o capítulo 10, versículo 10 Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus no capítulo 10, versículo 12 Tá? Então ele morreu por todos nós para que o mundo fosse salvo por meio dele. E ele já sacrificou sua vida por toda a humanidade e deixou a porção simples para nós, a decisão de aplicar a sua morte, sepultamento e ressurreição às nossas vidas em obediência ao seu e à sua palavra. Embora a mensagem do evangelho seja inclusiva em seu convite ao mundo inteiro, ela também é exclusiva, apenas para aqueles que aplicam a mensagem em sua vida. é apenas para aqueles que aceitam Jesus porque ele é o único caminho e Jesus ele constrói e ele arquiteta e ele planeja e expõe dois caminhos na vida. O caminho estreito que leva à salvação e o caminho largo que leva à perdição. Então o evangelho em toda a sua pureza, em toda a sua integralidade é o que separa a luz das trevas e preserva a identidade e o propósito da igreja. O declínio gradual dos distintivos da mensagem do evangelho corroerá a verdadeira identidade, o propósito e poder da autoridade da igreja. O chamado do apóstolo Paulo para se pregar a essas verdades, ele é evidente em sua advertência aos anciãos de Éfeso, sobre uma grande e um grande afastamento da verdade que ocorrerá dentro da igreja. Cuidai de vós! e de todo o rebanho de qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, seja pastores da igreja de Deus. É o que instrui o apóstolo Paulo. Finalmente, a noção de que há muitas mensagens do evangelho encontradas hoje, elas são refutadas quando nós vemos a integralidade e abrangência do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o evangelho contido no Novo Testamento. A defesa enfática e categórica de, do apóstolo Paulo da mensagem do evangelho na maioria de suas epístolas mostra a importância de preservar a pureza, a mensagem da salvação. A mensagem do apóstolo Paulo era consistente e é consistente com a de todos os líderes do Novo Testamento. Embora os cristãos sejam ordenados a buscar a paz com todos os homens, claramente isso não significa, a custa nenhuma, trocar e desconstruir, e fraudar a pureza da mensagem do Evangelho. Obrigado a todos.